Gostou? Foi barulho? Mate palma aí! Alô, Brasil! Eu sou o o Pinguinho e estou aqui com você pra gente se feliz. Ai! Ai! Opa! Ai, ai, ai! Olha, minha. Meu, meu. Pelo amor de Deus, o que que eu... Ai! Ai! Ai ai! Ai ai ai ai ai! Ai meu Deus! Ai eu caí! Que fracasso! Que horror! Meu Deus do céu! Ao vivo! Ao vivo! Que mico! O que que vão pensar? Jesus Cristo, que vergonha, que vergonha, eu sou um fracasso. Não, não, Deus, Deus, oh vida, por quê? Por quê? Por que a vida fez isso comigo? Oh, o que, que as pessoas vão dizer? o que que eu faço? Não, gente, Aline, Aline, Gente! Tcheco, tcheco, Tchêco, o que que eu faço? Eu vou sair correndo, eu vou sair correndo. Eu sabia, eu não nasci pra ter sucesso, eu tava indo tudo tão bem. Não, não, não me toca não, não me toca não, não me, toca, aí, não, não me deixa. A live tava indo tão bem, eu caí no chão. Bati com a cara no chão. Não, eu tô com vergonha. Não, para aí, pai. eu não vou conseguir fazer essa live. Ai, meu Deus do céu. A minha vida é horrível. Toda vez que eu acho que eu vou conseguir alguma coisa. Daí que me disseram, não me disseram. Falaram pra mim, Tiago, tu é o um sonhador, tu não tem que sonhar desse jeito. Eu larguei o meu trabalho, Tiago. Eu larguei o meu trabalho fixo. Agora eu chego aqui quando estava indo tudo tão bem, o que, que as pessoas vão dizer? Deixa eu olhar o chefe.